Eu sou o Gabriel Jordan do arroba HJRD e depois de muito tempo sem uma resenha nesse canal. Desculpa, gente, eu sei que é de resenha que vocês gostam, então tô trazendo aqui de novo. Eu trouxe um produto muito estranho, que quando eu vi eu fiquei de cara. Vocês provavelmente já devem ter visto vários anúncios aí na internet do novo batom em pó da Avon. Isso mesmo, gente, batom em pó. E se você, assim como eu, ficou curioso pra saber tudo sobre ele e tá procurando uma resenha honestona, esse é o vídeo perfeito pra você, porque eu vou te contar tudo sobre essa novidade. Então se você já gostou da ideia, já deixa o seu like aí embaixo. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve. Aqui no canal e ativa o sininho de notificações para receber o meu conteúdo em primeira mão. E claro, continue assistindo! <risos> Ai, gente, eu tô muito profissional, tô até com roteiro hoje. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu vou resenhar o um novo batom em pó da Avon, que como todo produto no mundo tem nome, então vamos apresentar ele direito. Esse aqui é o Mark Epic Lip Powder Pen da Avon, que foi apresentado como uma super novidade, mas... Na verdade, não é não, viu, dona Avon? Se você não sabe, os batons em pó são muito famosos na Ásia, principalmente na Coreia, onde as tendências de maquiagem são bem lightweight, bem naturalzinho. E é esse look que as pessoas procuram quando elas estão se maquiando por lá. Tanto que esse efeito esfumado no batom é chamado de efeito nuvem mate pela própria marca. Pelo que eu me lembro, no ano passado só tinham duas marcas mais conhecidas, assim, mundialmente, que tinham já um batom em pó. Se eu não me engano, eram a Clinique e a Chanel. O da Clinique eu cheguei a testar e eu até gostei, achei bem ok o produto, mas o da Chanel eu não testei. Então, assim, a proposta não é te dar um look com lados marcados e tal, é uma coisa bem leve, bem esfumada mesmo. Já tô deixando isso claro de antemão pra você que quer comprar o produto, pra não se decepcionar. Eu, por exemplo, comprei pra resenhar, porque o meu estilo de batom favorito é um bom e velho, um líquido bem marcado. Mas, enfim, por que, que eu tô contando essa história toda e não tô falando do Mark Lip Powder Pen? É só porque eu quero frisar que a Alvon é uma das primeiras, se não a primeira marca brasileira a trazer esse tipo de produto pro mercado, mas isso não é uma novidade, isso já existia há algum tempo lá fora. De qualquer forma, de volta à resenha. Como vocês sabem, eu sempre leio a premissa do produto de acordo com a marca, então vamos direto pra isso. Eu vou até ler aqui como é que tá no site. Aparência e acabamento mate. Fórmula em pó com pigmentos que promovem um acabamento mate, leve nos lábios, cores intensas, vibrantes, impactantes e fortes batom de formato inovador e aplicador em esponja. O modo de uso diz que você deve girar o aplicador na tampa para carregar a cor na esponja. Aplique nos lábios até obter o tom desejado. Então, gente, o último detalhe que eu vou falar antes de aplicar é que esse produto tá disponível em oito cores diferentes, que eu também vou ler porque eu não vou decorar. Elas são a nude mate, malva mate, coral mate, fúcsia mate, vermelho mate, magenta mate, uva mate e laranja mate. Resumindo, gente, é tudo mate. Eu comprei duas delas que foram a vermelho mate e a malva mate. Alva mate, que estão aqui na minha mão. E primeiramente, eu vou aplicar com vocês o vermelho, que é a cor mais intensa, porque eu quero ver como é que ele performa. Então, gente, eu apliquei uma camada. Eu recarreguei de duas a três vezes enquanto eu tava aplicando. Eu ainda não tô satisfeito com a cobertura do batom, apesar de entender que essa é a proposta do produto. Então, o que eu vou fazer é carregar de novo e tentar aplicar mais uma vez por cima. Então, agora que eu apliquei, vamos continuar conversando um pouquinho mais sobre esse batom enquanto eu chego nas minhas conclusões finais. Então, gente, eu não sei se tá focando... Aquelas blogueirinhas todas. Mas eu não sei se tá focando, mas essa aqui é a embalagem do produto. É uma embalagem pequenininha, o que eu não me incomodo. Particularmente, eu prefiro cosméticos com embalagens o mais compactas possível. Eu achei bem bonita a estética, visualmente falando. Além de algo que eu amei muito, é que na tampa do produto você já consegue ver a cor. Isso é muito bom, principalmente pra quem tem muitas maquiagens assim como eu, eu tenho muita dificuldade quando eu tô procurando um batom específico e tá na minha coleção todos e os frascos são todos iguais e eu não consigo saber qual é a cor pra eu descobrir, eu tenho que olhar na etiqueta ou então eu tenho que abrir a embalagem por exemplo, esses batons aqui, ó, foi quando eu fui gravar um vídeo que era de uma marca, uma make e eu gostei da coleção inteira e resolvi manter mas eu não sei qual é qual, eu tenho que olhar na etiqueta porque a embalagem é fosca e já esse aqui não, ou seja, ponto positivo pra esse produto porque eu absolutamente amei Ui. Eu acho que todo batom tinha que ter um indicador da cor por fora da embalagem Agora vamos falar sobre preço Eu comprei esses batons diretamente do site da Avon Eu paguei 34,99 em cada O que é bem, bem conta pra batons no geral, mas calma Lembra que eu falei que mesmo a embalagem sendo pequena, ela ainda pode comportar muito produto? Pois é, ela pode, mas ela não comporta. Por algum motivo, a marca decidiu colocar toda a quantidade do produto na tampa dele. Ou seja, esse cabo e esse aplicador aqui que vocês estão vendo, serve única e exclusivamente pra ergonomia do produto. Tudo o que você comprou de batom tá aqui dentro. O que não necessariamente é ruim, já que é impossível você aplicar o batom sem esse cabinho aqui, até porque não dá para tirar o produto aqui de dentro e passar aqui, né gente? Mas esse nesse caso se torna ruim porque nessa tampinha vem pasme 0,5 gramas de produto. Sobre o preço, que no começo eu falei que 34,99 é um preço ok pra uma faixa de produto, vamos comparar com outros batons em geral e fazer um cálculo de custo-benefício. Vamos comparar, por exemplo, com um dos meus favoritos que eu sempre tô comprando, que são os batons em bala da MAC. Geralmente, esses batons estão na faixa de uns 90 reais, o que dividindo por 3 gramas dá 30 reais por grama. E como esse batom da Avon custa R$34,99, uma grama desse batom sai por 70 reais. Esse aqui é o feito que eu consegui, tudo bem que eu tenho as minhas preferências pessoais, eu realmente prefiro um batom mais marcado, assim como esse embala que eu tô falando aqui, mas eu tô falando sobre custo-benefício. Pra você ter uma grama desse produto, você paga 70 reais e pra você ter uma grama do outro produto, você paga 30. Entende o que eu tô falando? Bom, de acordo com a Avon, cada um desses batons aqui rende 100 aplicações. Quando eu tô resenhando alguma coisa, eu geralmente não gosto de pular pra conclusões precipitadas, mas meia grama pra 100 aplicações, Avon. Forçou um pouquinho, né, não? Enfim, essas foram as seções que eu sempre falo no início das minhas resenhas, que são descrição, modo de uso, embalagem, preço, cores e etc. Agora eu vou falar como eu tô me sentindo em relação a esse batom. Sobre a aplicação, a ideia é muito, muito boa, você só tem que girar para carregar o produto na tampa. No entanto, eu tive um pouco de dificuldade de girar. Não sei se foi essa unidade em particular, que é a do vermelho, mas eu ainda não testei a mal, vou testar mais no final do vídeo. Mas eu tenho um pouco de dificuldade para girar ela aqui dentro pra carregar o produto na tampa mas enfim, como vocês viram na primeira aplicação ficou um efeito meio translúcido que particularmente eu não curto mas é o efeito nuvem mate que eles usaram na campanha, ou seja, se tá dentro da proposta do produto, eu não posso tirar ponto dele por causa disso sobre o aplicador, eu achei ele pouco preciso mas ainda assim eu consegui delinear os meus lábios direitinho então eu diria que rolou sim quanto ao conforto, eu gostei muito desse batom, de acordo com a propaganda você não sente que você tá de batom e realmente, eu quase não sinto que eu tô de batom, mas eu ainda sinto sim que eu tô com alguma coisa na minha boca Definitivamente não é tão incômodo quanto um batom em bala ou quanto um batom líquido É bem confortável, eu não sinto quase nada na minha boca Mas leve em consideração que batom geralmente não me incomoda Nenhum deles, nem bala, nem líquido Agora vamos pro último teste desse vídeo, que é o teste de transferência Eu vou fazer três testes, primeiro eu vou fazer um teste com a minha mão, tá? Eu vou só encostar primeiramente Olha, transferiu um pouquinho. Eu já imaginava que fosse transferir, mas ainda assim eu esperava que fosse transferir menos. Eu só encostei, lembrando. Vou limpar aqui a minha mão. Dessa vez eu vou pressionar os meus lábios contra a palma da minha mão para ver se transfere mais. Olha, eu achei que transferiu mais. Como vocês podem ver, já dá de ver o contorno exato da minha boca. Antes nem dava também. Vamos passar para um outro teste de transferência, que é um teste de transferência para um guardanapo. Eu vou só encostar nos meus lábios e ver o que acontece. Novamente transferiu, transferiu menos do que quando eu pressionei os lábios contra a palma da minha mão Transferiu mais ou menos do mesmo jeito de quando eu só encostei Apesar de eu ter pressionado o guardanapo na minha boca Por último, o último teste de transferência vai ser com uma bebida Que está nessa caneca lindíssima Que tem a minha cara aí ah, eu sofro, entendeu? Because Brandon is fundamental, baby! Olha, como vocês podem ver, manchou um pouco a caneca Eu diria até que consideravelmente então gente, agora que a gente já fez todos esses testes de transferência Antes de eu dar o meu veredito final Eu quero tirar esse batom vermelho e colocar a cor malva Só pra vocês verem como é que é a cor também Vou lá Ok, troquei a cor do batom, essa aqui é mais da minha cara. Enfim, essa aqui é a cor malva e agora eu vou dar o meu veredito final. A proposta desse batom é muito, muito boa. A embalagem tem uma proposta legal, que é de você girar e recarregar o produto. No entanto, eu tive dificuldade nas duas unidades de recarregar. Às vezes eu tinha que colocar muita força pra poder girar. Às vezes eu mal roscava e já girava várias vezes pra recarregar o produto. Então, eu achei isso um pouco irregular. Quanto ao design das embalagens, vocês sabem que eu amei. Eu achei é incrível, mas ao mesmo tempo tão óbvio, não entendo porque que outras empresas não fazem também. No entanto, vamos jogar a real. Eu sou uma pessoa que curte batons de alta cobertura, batons que transfiram uma cor bem fielmente ao que eles me prometeram. A proposta desse batom aqui é uma nuvem mate, ou seja, são blurred lips São lábios não muito bem definidos E eu não curto, mas existem muitas pessoas, inclusive que eu conheço Que curtem um look mais suave nos lábios Que não gostam de nada muito exagerado, nada muito over Ao contrário de mim Então, definitivamente, esse produto pode atender bem essas pessoas No entanto, eu achei que às vezes o aplicador falha um pouco Mesmo recarregando o produto várias e várias vezes Pra entregar uma cor decente, até mesmo pra um blurred lip. E pra mim, pessoalmente fazer uma embalagem de plástico assim como essa e colocar só meia grama de produto aqui dentro é um pouco chato. Quanto mais plástico você produz, mais você tá prejudicando o meio ambiente e você tá pagando 34,99 ou seja, são 70 reais por grama de produto. No caso eu paguei 70 nos dois e juntando os dois eu tenho uma grama de produto. Pelo que eu fiquei sabendo, a Avon tá fazendo um retailing nos preços, diminuindo mais ou menos uns 15 reais em cada desse, então pode ser que você encontre ele por R$29,00, ou por 30 fechado mesmo, mas o meu veredito final é não. Os novos Mark Eppley Powder Pen da Avon não valem a pena pra mim. Eu confesso que isso não é um tipo de produto que eu usaria no meu dia-a-dia, -dia, mas essa resenha não é influenciada por isso, é única e exclusivamente baseada na performance do produto. Como eu já mencionei lá no começo do vídeo, já testei o da Clinique antes, e eu fiquei mais satisfeito com o da Clinique, apesar de ele custar R$99,00 que é mais caro do que esse. Provavelmente você paga mais caro também, porque a Clinique é uma marca de luxo e tem um budget mais alto Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês quanto a esse produto Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo Comenta aí embaixo o que, que você achou, se você já testou esses produtos Se você tá com curiosidade pra usar eles Se você, por algum caso, discorda de mim, comenta aí embaixo Que eu quero muito ler a sua opinião sobre ele Se vocês quiserem, a Avon lançou também um novo batom já na frente desse Que é o Stay Matte Power Ink, que é uma coisa assim enfim, gente, é o batom que tem a Marta Se vocês quiserem, eu posso trazer eles aqui no canal e resenhar Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui tem muitos vídeos sobre maquiagem Tem várias tags, tem várias transformações Tem desafios de maquiagem Além disso, também tem muitas outras resenhas além dessas e Não somente resenhas de maquiagem, também tem resenhas de produtos pra cabelo Então confere aí no canal que você vai achar muito conteúdo Conteúdo não somente aqui, lá no meu Instagram também, ah @hgtrd. lá você encontra mini tutoriais em vídeo além de várias fotos com ideias de maquiagem looks, você encontra muitas dicas nos meus stories então vai lá me seguir é em arroba e no twitter também, onde eu fofoco bastante lá e sempre aviso quando sair vídeo novo também e no mais, a gente já tá chegando no finzinho do vídeo eu sou Gabriel Jordan e esse foi o vídeo de hoje see you